Em 2000 eu tive a oportunidade de conhecer a Rim na primeira vez que ela veio para São Paulo e muitas coisas se abriram para mim a partir de, de conhecê-la e, e vem cada vez se desdobrando mais, mais recentemente, três anos atrás conheci a Embaixada da Paz, dois anos atrás a gente pôde ser embaixadora, me formei como Embaixadora da Paz e agora Estou aqui nesse workshop, aqui em Brasília, justamente com a Jasno Rim, com um grupo maravilhoso, explorando um pouco mais do que é ser Embaixadora da Paz. Os oito pontos têm a ver com a gente mesmo. Os doze caminhos têm a ver com estar disponível para um serviço maior. Então... <risos> Essa, essa oportunidade, já nos oito pontos, a minha atividade é estar a serviço. Eu estou disponível para aquelas pessoas que foram atraídas para os oito pontos. Eu estou a serviço delas. Eu estou tô, tô para aquilo que elas precisam. Eu, tô, eu chego mais cedo, se alguém perdeu a aula anterior, para poder repor. Eu estou disponível. Uhum. Agora, os doze... 12... Vão ser uma expansão, né? Eu não, eu, não, eu não tenho todos os pontos incorporados e o que eu tenho incorporado já me dá uma, uma percepção de que a gente é muito mais do que esse corpo e somos um, uma. É, é como uma matriz mesmo, né? A Jasmine fala muito dessa matriz. E cada pontinho de encontro nessa matriz, deve ter uma pessoa, outra pessoa, um pontinho de luz, outro pontinho de luz, que vai dar condição de ampliar tanto a possibilidade da Terra evoluir, passar para o próximo nível de evolução. Então, ser uma embaixadora da paz e estar nessa atividade, é meu próximo passo, não tenho dúvida. Eu já, eu já devo estar crescendo pequenas pequenas possibilidades nesse caminho e, e quero, quero poder explorar meu potencial ao máximo. O mais interessante que eu aplico todo dia na minha vida é quando eu acordo eu dou bom dia para cada pedacinho do meu corpo. Eu vou dando bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cada vez que eu fico gripada, eu tenho uma meditação lá, ela fala com o corpo todo e eu me vejo assim Repleta de amor, porque o trabalho do Embaixada da Paz se baseia no amor. A gente respira amor, a gente é amor, a gente expira amor. Então, se preencher de amor, cura tudo.